E aí, Sir? Tudo bem, Sir? Tudo bem, Canca? Eu tô bem. Tô tranquilo. Mais um aí, vai ficar conta. Mais um ano se iniciando e ninguém ainda conseguiu nos destruir. <risos> Gostou da risada? Gostou? Gostei? Gostei da risada Gostei. maléfica. Risada do mal. Eu sou do mal. Eu sou do mal, igual do Castelo rá se você lembra? Não me lembro, não, não me lembro não, muito não bem. Não se lembra, porque você já era uma... O jovem gafanhoto, na época, não assistiu essa não obra assisti prima tanto, da televisão não. brasileira. Não, não assisti tanto. Mas o mal não. era o ser que vivia no submundo dos, encan... dos, encan... dos encanamentos, lá, do... Do... se a memória do médium não, não, não, não me engana. Né? Ele vivia Ai, no submundo dos encanamentos e pregava peças na família, porque o, o ser, né, o sobrinho do, do, do chefe lá do castelo, do bruxo do castelo, acabava criando esses personagens para justificar os problemas que o castelo apresentava e suas manutenções. Então Ai, tinha o mal, que é o ser que promovia né, os problemas, e o, o seus ajudantes. né? Entendi. Ele não fazia a manutenção que que, que ele seria. A qual ele seria responsável como cuidador do castelo. O tio, projeta, né? o tio. E projetava essa culpa por não estar fazendo a. Quem fazia isso e era o jovem. Né? É, a manutenção preventiva. Tá? Isso. Acabava, ele projetava essa culpa por não fazer o <risos> que era não, de sua responsabilidade. Ele projetava a culpa no mal, né? Isso, no mal. Porque no o, mal. o problema acontecia, mas a culpa de fato era do tio, que não fazia as manutenções é, preventivas no castelo. Entendi, então ele, digamos assim, ele culpava, projetava a culpa no efeito e não percebia a causa. So, ele criava essa fantasia para o mal e isso se tornou uma grande missão né? porque no decorrer da, do, dos episódios ele percebe que o mal não é mal o mal queria apenas chamar atenção para os cuidados que estavam ausentes né? Tem o mal era informativo então. Exato. Dados... Hoje, hoje há ah. consciência para perceber a subjetividade da história, e o quanto isso fez sucesso. E por que fez sucesso? Igual, tinha um ratinho, né? Ratinho que é visto socialmente como um ser de impuro, né? Um ser sujo, né? Mas o ratinho, na verdade, ele ia tomar banho depois do seu rolê, né? Então, a graciosidade, né? Do ratinho você se lembra. Do Ratinho eu me lembro. tomando banho, sou chujeira, isso, é. isso, lembra da musiquinha? O Ratinho eu me lembro. E ainda chamaram, né, um grande, grande compositor da época, ganhou prêmios mundialmente por ter feito essas trilhas, né, do, do, tanto do Castelo Watimum como é, de outros dos desenhos da, da TV Cultura. A TV né? Cultura, isso. Isso. Então, isso influenciou muito muitas crianças, hoje adultos, né? Hoje jovens senhores, né? Senhores e senhoras. Jovens, senhores e senhoras, né? Aqui o respeitável público, sim. O respeitável público aqui, hoje percebendo a, a narrativa do Exu do seu desenho, da sua série favorita na sua infância. Então, essa subjetividade da narrativa traz um pensamento indireto e uma proposta subjetiva que gera uma atenção objetiva na fantasia ali proposta. Né? O, a representação do jovem sozinho que recebe os amigos, né? E esse jovem tem tudo, mas não tem nada, né? Ele tem tudo, mas não tem a amizade Não tem os amigos E acaba tendo os amigos ali Para viver suas aventuras E os amigos que chegam Eram amigos que não tinham As mesmas mesmas condições Aliás, convenhamos, né? O cidadãozinho vivia num fucking castelo, né? Exatamente. Então... Mas era um castelo Eles se em decadência, digamos assim. Sim, se deparavam ali com a diferença de classes, mas também o que os unia, que era a amizade, em decorrência do que era verdadeiro naquele universo de falta, tanto para um, tanto para o outro, em diferentes cenários e diferentes importâncias e significados. Isso não era falado de maneira explícita, mas era exposto de maneira subjetiva, evidenciando mais um brilhantismo né, da obra e com isso gerando a atenção, porque no íntimo, independente das fantasias e do cenário de cada telespectador, havia ali um desejo intrínseco de ter uma amizade verdadeira para viver suas mais diversas fantasias, as mais diversas formas de interagir no mundo. Mas por que estou falando sobre isso, minha amiga? Por que será que eu estou expondo minha crítica, né? Narrativa, minha narrativa crítica sobre essa obra de mais de 30 anos. Né? Porque nós buscamos a, a verdade e a verdade está na nossa narrativa de maneira intrínseca, de maneira direta e subjetiva, de maneira objetiva, de maneira construtiva, mas ela está Soterrada e muitas vezes em fantasias, dentro de fantasias, que distorcem nossos interesses. Então, a postura correta, a verdade correta, a ação correta, como diziam os orientais, é essa verdade do objetivo dos seres, do objetivo do ser, do objetivo da verdade, do objetivo da transparência, do real objetivo humano, que é contribuir uns com os outros, contribuir com a simplicidade do eu fazer um achocolatado ou um café e isso estar em verdade, sendo exposta a outra pessoa, sendo, olha, você também quer? Olha como é, isso é muito gostoso para mim, você também quer? Esse valor se manifesta como um círculo natural. E quando essa vontade vem, ela estimula todas as vezes que você não recebeu isso. Ela estimula todas as vezes que você sentiu injustiça. Ela estimula toda a falsidade que envolve, como uma carapaça, como um invólucro de cicatrização, a sua humanidade, ou a minha humanidade, a unidade que nos permeia. Então, esse movimento de romper essa carapaça e acessar essa humanidade é o que diferencia os círculos naturais da humanidade que está dentro de todos nós dos vícios comportamentais que justificam o nosso comportamento desumano. Quando eu falo nosso, eu falo meu também, também da Tchuliana, mesmo que não realizamos diretamente o comportamento, mas nós estamos no meio do ambiente. E também nos responsabilizamos indiretamente. E por isso temos a motivação de fornecer esses dados a quem assim deseja. Oferecer um caminho que nós já percorremos e ela também percorre como estudiosa, e eu percorro como estudioso e professor, e guardião, e cuidador. Então, o mesmo caminho que motiva a mudança nos traz a habilidade indireta de resposta aos aspectos diretos que inibem, que deixam é, a, a condução da vida e da sensação da plenitude humana embriagados, é, desacreditados e problematizados. Então, eu trouxe a, a história lá para trazer uma narrativa que exemplifica a forma que a vida, de fato, traz a sua arte. Eu peço aqui, agora, com carinho e respeito, eu peço para vocês, para fazerem esse movimento de dizer não, não importa a ideia que venha, ou a justificativa que venha, aqui e agora para o meu sistema crítico não importa como isso aconteça ou apareça eu não vou ouvir isso e eu vou fazer o que eu acho certo esse pequeno movimento vai desencadear uma série de outros movimentos e vai te conduzir a, a uma jornada de descobertas brilhantes e maravilhosas que irão revigorar a sua alma e refrigerar a sua existência dia a dia Foi rapidinho, Tchuliana, viu? Foi rapidinho. Tá tá. Foi uma Foi uma rapidinha aqui no, nos áudios. <risos> <risos> Alguma dúvida, meu amor? Não, Tranca, eu gostei. Eu gostei da ideia. Eu não vou ouvir ideias que não me fazem bem, eu vou fazer o que acho certo. Exato, e também a resposta do porquê você se motiva a a ajudar aquele que busca ajuda, mas aparentemente é, não ouve a, a sua verdade. E você continua dizendo a verdade, você continua vindo aqui fazer áudio, continua querendo aprender, você continua colocando em prática uh, as virtudes, mesmo já já com a estabilidade que o, o social diz que é o correto, né? Isso, mas... O médio também, né? Não podemos esquecer, né? Vamos dar os louros também, né? O médio também tem uma vida que os seres julgam ah, o, o, o, o almejável. E, então, e mesmo assim está aqui disponível para fazer isso. E todos, todos que assim seguem e trilham a jornada das virtudes têm o mesmo comportamento. Porque tem prazer... Não em ver o outro fudido e ajudar, mas ver o outro melhorando e ver o outro prosperando. Show preguiça, show sujeira. Ah, não é assim a musiquinha? É a musiquinha. É, Senta aqui, lá. Ah, mas na hora de descansar, bem vinda à preguiça. Bem-vinda, bem-vinda. É. Não, é só musiquinha, pô. É Sonar é a tomam banho. Exato. A gente tem os ciclos de, de se limpar, mas os ciclos também de se sujar, entre aspas. Porque sujar é, é um julgamento, né? Mas tem os ciclos de, de se exercitar e suar, de, de cuidar do jardim, e mexer na terra, sabe? Essas coisas de... Do que, que é, entre aspas, sujo, né? É um... É uma outra maneira de tipo se separar das coisas dizendo que é um é um mal. É. Concordo plenamente, Juliana. Bonitinho. bonitinho, gostei. Que bom. Mas tranca. Então, o caminho das virtudes é um caminho prazeroso. Ah. É. Então, se não está prazeroso, porque cada virtude é um caminho, certo? Então, talvez aquela virtude através da qual, na qual o ser está tentando caminhar não seja a virtude mais adequada, mais compatível, mais ressonante com ele. Imagina que você tem o cinto do Batman. Já viu o cinto do Batman? É, o cinto de mil e uma utilidades, isso. É. E a, a virtude é uma, cada virtude é uma ferramenta do cinto do Batman. Então, tá. é, você, dependendo das circunstâncias, você vai usar uma virtude ou outra. Tá certo. Então posso você não vai tentando... a virtude de perseverar e continuar forte quando é muito interessante você ser humilde. Eu entendi, sim. O que, vai, o que vai determinar o uso das virtudes é a maturidade, né? a sagacidade. Entendi, tá bom. Tá bom? É, exato. Tá, tá como se fosse saber quando usar o um martelo, quando usar a chave de fenda, etc. Isso, isso. Tá. Então, se, se parece sofrido e difícil, eu não estou aplicando a ferramenta certa que abre aquele, aquela, aquela, aquele caminho, aquela porta. Isso. Aquele... E ferramentas nada mais são do que tecnologias, né? Você toca a técnica, não lógica, né? Entendi. Isso, estou com uma técnica ilógica, uma técnica que não Nem sempre o jeito russo é o melhor jeito. Tá bom. E assim eu estou, então, causando a minha própria dificuldade. Eu estou exercendo a habilidade de tornar as coisas difíceis. Exatamente. Também. E nem sempre é importante saber que nem sempre isso é consciente. A escolha de, da ação está em muitos níveis, nem sempre no um nível administrável. Então é interessante entender que naquele momento aquela escolha pode não ser a melhor escolha e não é culpa sua. Você faz outras escolhas depois e administra o seu sistema aos poucos. Tá certo. Mas é a escolha que se deu conta de fazer. E através daquela escolha vem a lição. Certas escolhas também são autores ah, ah, é, um de, rápido, de né? ensino. dele e tal. falar eu quero fazer o melhor. Vou fazer o melhor. Eu confio. E... E estou me, me dispondo a ser a, me, a melhor é, o melhor que eu sou, né? Entende? Eu sou o melhor, a melhor versão minha é essa aqui. É o que tem no momento. Exato. E, e me disponho a ser um ser bom. Isso. Exatamente, é isso. Não, não precisa muito mais do que isso para você viver bem no mundo. E aceitar as condições, né? Tá brigando com as condições não traz resultados muito proveitosos. Deus é muito competitivo no, na queda de braço. <risos> pois é, não é mentira. É. Não é mentira Você vai disputar Queda de braço com Deus, você perde sempre é. Perfeito, então é isso Ser É isso, seres Depois vocês dão feedback Para saber se foi bom o workshop Porque há um projeto aí De fazer workshops Às vezes Olha, se, se eu puder registrar o meu voto, eu gostei, e voto a favor. Que bom, o seu voto foi registrado. Ah, também tem, tem mensagem. Ah, existe fila de espera nos atendimentos agora. Foi uma solução que o médico propôs para nós, para a gente conseguir atender a todos, então você... Vai deseja o atendimento, você entra em contato, você vai entrar numa fila de espera, e assim que surgir um tempo, uma vaga, a gente vai entrar em contato de forma correspondente ao, ao, ao lugar, ao seu lugar ali naquela fila. Tá é certo. É parecido com como funcionam um, alguns terreiros, né? Você chega no dia da gira, pega um númerozinho e você Isso. espera na, na fila de espera. Tem vezes que não dá para atender todo mundo naquela gira, naquela você volta mais cedo, né? No, no, no outro, na outra gira. Como é que eu vou dizer? É isso. Eu, eu acho que é um processo comum na. Né? Sim, sim. É, aqui, então, é, um que, é que antes tinha mais disponibilidade. A gente cresceu bastante. E é uma adaptação natural. Sim. Então, esses são os recados. É... é isso aí também. Então, fica com Deus e qualquer coisa, tamo junto. Gratidão, Traca. Tá? <risos>